Valeu, Hugo. Boa tarde, pessoal. A minha palestra hoje eu vou mostrar como utilizar um shell reverso criado com Python. Né? Eu já trabalho há algum tempo aí né, na área de segurança da informação e Python foi a linguagem que eu escolhi para poder aprofundar, para poder aprender mais, porque eu queria sair do status de script kid. Né? Eu não me sentia satisfeito na área de segurança, somente pegando ferramentas dos outros, executando e esperando é, algum resultado. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. É, eu sou o João José Ribeiro Neto, sou, estou hoje como analista de infraestrutura e segurança da informação no Senar Goiás, sou pós-graduado no curso de redes, computadores e segurança de sistemas pela UFG, sou graduado no curso de tecnólogo e segurança da informação pelo Senac, tenho a certificação ISO 27002 também voltado para a área de segurança da informação, certificado AIT UV3. Né? E curto brincar bastante com essa parte de IoT e sou adepto da ideologia open source. Né? Apesar de você estarem vendo aqui que eu estou utilizando Windows, mas eu gosto bastante de utilizar sistemas open source. Né? Minha distro oficial aí é o Debian, curto pra caramba. Mas vamos lá, né? um pouco mais sobre mim. O que, que eu costumo estudar? Aí estão algumas tecnologias que eu tenho estudado atualmente. Né, entre elas, aí está bem destacado o Python, né, mas eu também gosto de estudar sobre Docker, Raspberry Pi, Arduino, o próprio Kali na, na área de segurança. Né, tem uma ferramenta fantástica, acho que vai dar para mostrar aqui com o mouse, e, não, é, que é esse cara aqui, que é o Elastic. Né, hoje eu sou um dos organizadores oficiais dos Meetups da Elastic aqui em Goiânia. Né, quem quiser conhecer mais depois, vai estar tá meu contato ali no final. Mas aqui está bem destacado o que eu realmente gosto, que é a parte do, do Python. Os assuntos que serão abordados aqui nessa palestra, né? explorando o elo mais fraco com engenharia social, phishing, né? o que seria um phishing, como infectar um alvo e a parte de hands-on, que vai ter dois bônus, né? mais o conteúdo né? de prático de mostrando essa conexão reversa. Por porque Essa palestra foi uma palestra que eu já tinha apresentado ela antes e aí o Hugo o pediu para eu poder vir aqui compartilhar essa parte aí com vocês. Só que eu pensei, pô, para o nível de campus par, tipo eu tenho que incrementar, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês mais duas ferramentinhas que eu criei, também utilizando Python, que pode ser utilizado nessa área de segurança da informação. Vocês vão ver como é bacana. Né? Tem ali a parte de como se proteger e um tempo para perguntas. Mas, primeiramente, o que é engenharia social? Vamos lá, engenharia social é um termo utilizado para descrever um método de ataque. Aqui eu acho bacana falar de engenharia social, porque As empresas elas ficam preocupadas muitas das vezes em adquirir soluções complexas, firewall, antivírus, um monte de coisa para poder garantir a segurança da infraestrutura da empresa. Só que as empresas não se preocupam com ela o elo mais fraco, que é a pessoa. Então, muitas das vezes, você como profissional ali da área de segurança em vez de ficar perdendo horas a fio, tentando achar alguma vulnerabilidade para poder explorar essa vulnerabilidade, muitas das vezes, se é uma vulnerabilidade de zero, você tem que criar alguma coisa para poder explorar essa vulnerabilidade, você pode fazer algo muito mais fácil, que é o quê? Hackear pessoas. Né? Você pode utilizar engenharia social para isso. Certo? E aqui, então, eu estou trazendo um tipo de ataque, que é o chamado de phishing. Ele é feito de, de meio, utilizando um meio tecnológico, mas eu prefiro tratar ele como um ataque de engenharia social, porque geralmente você vai fazer o quê? Você vai ludibriar uma pessoa né, a fim de fazer com que ela forneça alguma informação que ela não deveria of oferecer. Por exemplo, informações sensíveis, como CPF, número de cartão de crédito. Né? Então é bem comum a gente receber essas informações, essas mensagens hoje, tentando capturar esses dados nossos quem nunca recebeu aqueles links doidões lá no WhatsApp, pedindo para você clicar, ou quem nunca recebeu um SMS, gente, do banco, falando assim, olha, senhor, detectamos né, que sua conta foi alterada, clique nesse link e forneça alguns dados cadastrais para a gente poder fazer essa atualização. Então, é muito comum receber isso nos dias de hoje. Né? Então, é, e-mails também, tipo, grande parte do que a gente recebe hoje, nos nossos e-mails também, tem spams, dentro desses spams podem ser phishing. E aqui eu trouxe um exemplo de um phishing de última geração. Esse aqui não falha nunca. Que é o quê? É uma conversa no WhatsApp que o cara fala o seguinte. Nós sequestramos tua irmã, parceiro. Queremos as quantias. O cara vai e responde. Eu não tenho irmã, brother. Ele fala, irmão, tem? Tem irmão? O cara, tenho. Qual o nome? Júlio. Sequestramos o Júlio. <risos> Então, assim, eu tenho um pouco de zoeira em cima disso. Né? Assim, provavelmente ninguém vai cair nesse tipo de ataque. Mas esse é um tipo de ataque que a gente pode categorizar ele como phishing, engenharia social. O cara está coletando informações ali para poder conseguir algo ilícito, né? alguma coisa ilícita em cima daquilo. né? Aqui esse exemplo está bem bem cômico, né? um dos estragens de cômico. Mas é, é muito comum a gente ver hoje notícias, por exemplo, daquelas ligações que... Nossos pais, os nossos avós recebem lá do presídio, o cara... Mamãe, mamãe, me sequestraram, mamãe! Aí já gera aquela... Ei, ei... Ah. E aqui eu trouxe alguns exemplos né, de como infectar vítimas. Né? Então, a, os primeiros exemplos ali são de vírus, de malwares. Né? Temos um exemplo de Trojan. Tem um exemplo muito bacana, que é aquele ali mais do lado direito, <risos> que é chamado de Hubbard Duck. Para quem está vendo ali, é praticamente um pendrive, certo? Então, imagina, esse pendrive ele tem o um firmware alterado para quê? Quando você espeta ele no USB do computador, ele consegue simular o buffer de um teclado e executar uma sequência de strings como se alguém estivesse digitando. Como assim? Então você colocou ali, o que, que o cara pode fazer? Ele pode, se for um Linux, ele pode utilizar um Wget, baixar algum programa e executar esse programa. Se for o Windows, ele também pode executar uma ferramenta que tem nativa no Windows, que é tipo o Wget ou o Curl do Linux chamado bitsadmin que é um, uma ferramenta que eu vou usar hoje na minha apresentação, para poder fazer o download de alguma aplicação e executar. E o que é mais legal? Isso funciona super bem, porque, pensa, vocês estão hoje aqui na Campus Party. Se vocês acharem um pendrive jogado no chão, antes de ver minha palestra hoje, quem aqui pegaria e colocaria no notebook para poder saber o que, que tem lá dentro? foi ninguém levantou a mão? Que isso, o povo aqui tá sagaz, hein? Tá melhor do que eu que trabalho na área de segurança. <risos> então, existe série de ferramentas que as pessoas podem utilizar hoje para poder infectar uma vítima. Aqui eu não coloquei o exemplo, mas teve um keylogger que eu vi recentemente, muito, muito bacana. Que ele funciona como se fosse um man in the middle. O que seria esse man in the middle? É como um ataque chamado de homem no meio, se a gente traduzir literalmente. Mas esse nome fica meio estranho, né? Tipo, de homem no meio. Mas como é que ele funciona? Ele é um hardware que você espeta, por exemplo, um mouse, um teclado USB. No caso, o teclado seria mais interessante. Você espeta nele e ele é um USB macho da outra ponta e você espeta no computador. Então o cara vai usar normalmente ali o teclado dele, digital que for. Só que esse outro dispositivo onde o mouse, o teclado está conectado nele e ele conectado no computador, ele fica gerando um buffer e tem uma rede, rede Wi-Fi oculta dentro dele que você conecta e você consegue receber tudo aquilo que o cara está digitando. Pensa que fantástico isso. Então isso é uma das formas, né, uma das várias formas que você pode utilizar para poder infectar a sua vítima, né, vamos dizer assim, o seu usuário final, o seu alvo. Mas o ataque de hoje, eu vou falar sobre o Shell Reverso. Cara, o Shell Reverso para mim é uma, é uma ferramenta, uma técnica utilizada bastante eficiente. Por quê? Eu vou voltar naquele mesmo cenário que eu tinha falado lá no começo da apresentação. A, a empresa gasta, vamos dizer assim, casa de milhões com solução de firewall, de antivírus, um monte de coisa para poder proteger que alguém invada de fora para dentro. Então, por exemplo, fecha as portas dos servidores, você não consegue acessar o servidor externamente, tem que ter porta, o cara altera a porta, o cara cria certificado SSL, cria um monte de coisa protegendo essa parte de fora para dentro. Só que dentro das empresas que eu já trabalhei, antes de eu entrar, o que, é que quase nenhuma empresa se preocupava? As conexões que saiam de dentro para fora da empresa. Eu não sei quem trabalha na área de administração, aí. no caso eu meu currículo, eu trabalho como, administra... como analista de infraestrutura e segurança né? então você vê que poucas pessoas que trabalham nessa área têm esse cuidado de monitorar as conexões que estão saindo de dentro da empresa né? muitas das vezes você vai preocupar de filtrar uma conexão que o cara está tentando baixar um exe, que o cara está tentando fazer alguma outra coisa mas uma conexão que sai de dentro para fora, por exemplo, num servidor 80, uma porta HTTP, que parece ser super tranquilo, quase empresa nenhuma monitora esse tipo de coisa. Né? E, solu e tipo, detectar soluções, é, ter soluções que identificam essas anomalias também custam muito. Mas, é, de acordo com o bom senso, vamos dizer assim, do administrador, tem certos tipos de ações que podem ser tomadas né, para evitar que esse tipo de ataque se propague. Mas como que funciona o shell reverso? Normalmente uma conexão funciona como, o cliente, ele conecta num servidor e ele vai lá e digita aqueles comandos no servidor, por exemplo, conectou no servidor Linux para poder administrar aquele servidor Linux, você conecta, por exemplo, por SSH, vai lá e digita o que você tem que digitar naquele, naquele servidor, beleza, administrou, fez o que você tinha que fazer, beleza, executou o que você precisava. O shell reverso é um pouco diferente. Né, onde o cliente é que vai oferecer o shell Ele vai chegar no servidor e vai falar assim Ô servidor, conecta em mim Então o servidor vai conectar nele e, Em vez do cliente digitar os comandos no servidor É o servidor que digita os comandos no cliente Deu para ter uma entendida mais ou menos De qual que seria a diferença de uma conexão normal Para uma conexão reversa? Se ficou um pouco confuso Creio eu que na hora que eu mostrar aqui os exemplos práticos Vai, vai ficar um pouco mais claro né? E para poder me ajudar nessa parte, eu decidi utilizar o Python, porque igual eu falei, foi uma linguagem que eu achei fantástica. É, eu já tentei estudar várias outras linguagens, tipo C, C Sharp, Java, é, várias outras linguagens, mas o Python foi o quê? Eu, vocês podem ver no meu currículo que eu não sou programador, não sou desenvolvedor. Eu simplesmente não queria mais ser taxado de script ScriptKid. E o Python me trouxe essa agilidade e essa simplicidade para eu poder criar minhas próprias ferramentas. Né? Então... Né? Passando por toda essa introdução, vamos agora ao nosso rendison Só que eu não esqueci né, da parte do bônus. Né? Então, antes de falar sobre como que funciona aquela conexão reversa, que eu acho que é o supra-sumo da palestra, eu vou mostrar o porquê que eu gosto tanto assim de Python. Então, os dois bônus que eu, vou que eu trouxe hoje para vocês é o quê? Como criar um keylogger utilizando, py utilizando Python, e como criar um ataque de brute force utilizando Python também. Esse ataque de brute force ele é um pouquinho diferente do que geralmente as, as pessoas utilizam. Né? Porque o cara vai lá, pega o código da página, né? vai lá e começa a fazer o submit e tudo mais. Mas vamos pressupor que a pessoa não entende nada de programação. Abre um código HTML ali e não consegue identificar nada. Esse brute force eu criei ele para um outro fim né, que é onde o cara simplesmente ele vai passar o mouse onde é o campo de login, passa o mouse onde é o campo de senha, passa o mouse onde é o campo de submeter aquele usuário e senha. Aí com isso o script vai criar um looping escrevendo usuário e senha submit, usuário e senha e submit, até conseguir acessar a página. Isso foi uma ideia uma sacada que eu tive quando eu estava participando de uma competição de CTF, eu não sei se alguém assistiu a palestra, já teve uma e vai ter outra sobre CTF, que eu precisava achar uma flag. Só que para achar essa flag eu precisava de saber qual era a porta que o servidor estava escutando, ah, e não tinha como eu fazer esse contador rápido e eu digitar na mão ia demorar muito. Aí eu criei o robô para poder ficar testando um submit, dois submit, três submit, até eu conseguir capturar a flag e submeter e ganhar ponto. Né? Mas vamos lá, vamos à parte do do handzel mesmo da, da mão na massa. Aqui, pessoal, eu vou começar com o Keylogger. Todo mundo aqui sabe o que é um Keylogger? Quem não sabe, levanta a mão. Tá. Um Keylogger é uma ferramenta que você pode instalar, um aplicativo malicioso que você pode instalar na máquina para poder capturar todo o buffer do teclado. Então, por exemplo, se eu estou lá no site e digito meu e-mail, quando você digita a senha, a senha não sai bolinha, bolinha, bolinha, bolinha, bolinha? Se você tiver um Keylogger rodando na máquina, eu posso gravar aquilo dentro de um arquivo de log e ele não vai pegar o bolinha, bolinha, bolinha, bolinha. Quem converte o que você digita em bolinha é o código da página que você está acessando. Só que antes de chegar lá, ele passa pelo buffer do teclado. E quando ele passa pelo buffer do teclado, eu consigo utilizar um código em Python para poder pegar aquilo que você digitou e jogar dentro de um arquivo. Pô, aí vocês pensam, pô, mas e aí, qual que é o malefício disso? Ah, o malefício é o seguinte. Depois que eu mostrar isso aqui funcionando, eu tenho certeza que ninguém vai ter coragem de acessar o banco ou a conta do Gmail usando o meu computador. Vocês vão ver como é que funciona isso. Então, eu tenho um aplicativo aqui chamado Keylogger. Deixa eu abrir aqui o gerenciador de tarefas. Só que é o seguinte, pessoal. Na vida real, vocês não vão ver que o programa chama Keylogger. O pessoal vai mascarar esse nome, né? Se você for aqui no gerenciador de tarefas, não vai estar lá. Pá, Keylogger! Então, vou executar ele aqui. Então, vocês podem ver que ele já está executando aqui, ok, logger? Ei, ei. Quando eu executo esse script, ele automaticamente já cria um arquivo aqui chamado logfile. Só um minuto. Então aqui eu digitei um comando chamado Notepad. O que esse comando faz? Abre o bloco de notas no Windows. Beleza, só abriu o Notepad. Só que se eu vier aqui e abrir esse arquivo log file, eu já vou ver que o cara executou a tecla comando R, que é o Windows R de executar, e digitou Notepad. Se eu vier aqui agora e dar um espaço, escrever, por exemplo, minha senha é... Coloquei lá, minha senha é nós que voa, chão Vou fechar aqui o log, né? eu estou usando o notepad, mas se eu tivesse usado alguma outra ferramenta, ela atualizaria automaticamente. Então, quando eu abro aqui, vocês podem ver que automaticamente ele já escreveu lá naquele log file Minha senha é nós que voa para o chão Pô, aí, pô, bacana, né? Isso aqui eu estou usando no meu computador, se alguém utilizar, né? Eu vou ter tudo que a pessoa digita dentro desse log file Então, depois que eu emprestei o notebook pro cara, é só eu pegar o notepad e ficar analisando Pô, bacana Só que, tipo, está rodando na minha máquina, né? E a pessoa não vai falar, tipo, Oh, deixa eu usar seu notebook, não, pera, deixa eu só iniciar um aplicativo aqui Não, não dá então, tipo assim, tem coisas que você pode fazer... Eu vou até abrir o código agora para mostrar. Pode parecer muito complexo todas as todas mil linhas que eu digitei. Mas vocês vão ver que é bem bacana. Então, o código completo tem... 53. Isso com comentários. E isso com traduções de teclado. Porque fica bem chato quando você digita, né? Falando assim, se você digitou a tecla espaço, você não quer que apareça key space lá. Você quer que digite um Space porque... Eu não quero converter isso depois, tipo assim, eu como analista, eu quero só pegar o resultado final do que, que o cara digitou, né? E tem alguns comentários, porque quando você escreve isso, só você e Deus entende, depois que você precisa ler de novo, só Deus entende, né? Então, por isso que eu gosto de colocar os comentários. Mas vamos lá, aqui dentro do Python tem uma função muito, muito, muito bacana, chamada PyInput. Aí eu estou importando, né, uma PyInput do Keyboard, estou importando o Listener, que vai ficar ouvindo, né, tudo que o cara digitar. Quando ele fizer isso, tem, eu estou utilizando o Translate para poder fazer a tradução daquelas teclas. O que, que seria essas teclas, essas traduções? Igual eu mostrei... Cadê, cadê, cadê? Igual eu mostrei aqui, quando eu digitar a tecla Windows, né, quando eu aperto o botão aqui, ele aparece essa é, CMD. Né? Então, isso seria essas traduções que eu faço. Em vez de aparecer esses CMDs, por exemplo... Ah, foi o que eu fiz, ó. Então, ao invés de aparecer key .cmd, eu coloco cmd. Então, eu sei qual foi a técnica que o cara digitou. Então, se está lá key, é, cmdr, eu sei que ele digitou cmdr. Então, ele executou aquele comando. Né? E ele fica escutando isso eternamente e vai jogando dentro daquele arquivo e fica gravando. O que seria bacana de fazer aqui? Pensa que da hora você colocar a cada um minuto é, ou mais, por exemplo, assim, a cada 24 horas, ele pegar um dump desse arquivo e enviar para o seu e-mail se tiver instalado no computador de alguém, né? Eu não sei se vocês assistiram, mas acho que tem uma palestra passada ensinando a enviar e-mails com Python. Então, você poderia pegar aquilo que vocês aprenderam, injetar dentro desse script aqui e fazer um script muito mais interativo, tipo, o cara fica enviando o e-mail sempre que você precisar. Ou mais legal ainda, tipo, toda vez que a pessoa digitar, por exemplo, senha ou alguma coisa assim, um e-mail, você starta a captura durante algum tempo e depois vai lá para a conta, envia o seu e-mail. Então, tipo, a possibilidade de coisas que dá para fazer é muito grande, beleza? Então esse é o Keylogger, né? vamos para o outro, outro bônus aqui, para não estourar a apresentação. O outro bônus que eu criei é a automatização da interface gráfica. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma paginazinha bem simples que eu criei, né? com a ajuda de um colega meu lá, para poder colocar um usuário e senha e ter um botão acessar. E eu não, não sei identificar, eu só quero tipo, falar onde é o campo usuário e senha e quero que o script faça a mágica. Então, tem um script aqui chamado pythonbt, que é de bruteforce.py. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte aqui. Uh, ampliar. Ah. Tá. Então, beleza. O comando aqui pythonbt.py. Vou executar, Passe o mouse sobre o usuário. Beleza. Passa o mouse sobre a senha. Beleza. E agora sobre o botão de login ou de acessar. Beleza, agora eu posso até tirar a mão. E o computador vai fazer a mágica de clicar lá. Digitar o usuário. Clica no de baixo. Digita a senha. E depois ele vai clicar em acessar. Aqui eu coloquei alguns exemplos, mas tipo assim, ele clicou em acessar. Pô, não é aquele usuário e senha. Vocês nunca vão acertar de primeira. Então o código está retornando um boá, boá. Tipo, não deu certo. Então ele vai executar, eu coloquei só um usuário com, Dois usuários com duas senhas diferentes Para poder testar Então ele vai testando essa senha Até ele conseguir achar a senha correta Então o usuário já está no usuário certo Vamos ver se agora é a senha correta ah, Ainda não é Está bem lento, mas eu fiz isso de propósito você consegue é, definir o tempo de digitação do teclado. Aqui eu coloquei em 1 um segundo por letra, mas você pode colocar tipo 0,1 segundo. Então ele pega e já dá um login bem rápido. Aí ele conseguiu acertar o usuário e senha né, e aparece lá, parabéns, racudão. É. Né, então, <risos> esse é o código. Esse aqui não ficou com as mil linhas igual o outro, esse aqui, esse aqui ficou com, com um pouquinho a mais, mas eu vou abrir o código e é isso daí. Está bem ruim, mas eu acho que é por causa do painel de LED mas o código é bem, bem simples mesmo, né? onde você vai pegar a leitura, e aqui nesse código eu utilizo uma função chamada PyAutoGui, né? que é uma ferramenta que você pode utilizar para poder fazer esse tipo de automação. Né? Aqui eu utilizei para um, um, um fim específico, mas fica a critério da imaginação de cada um de vocês. O que, que daria para automatizar né? com cliques e digitar o teclado, por exemplo, aí com o buffer do teclado, o que, que daria para automatizar a seu rotina do dia a dia? Cara, um monte de coisa mesmo Eu, eu já fiz isso uma vez pra, tipo, Por exemplo, o site do Mega ele, ele dá um ban no seu IP Quando chega uma quantidade de limite de, de transferência Então eu criava o um script Para poder conectar na página do meu modem E tipo, dar um reboot lá Para poder ele pegar um IP diferente E eu conseguir continuar baixando Então já é um outro fim que eu podia utilizar Para esse tipo de cenário E com código super simples Que dá para ser criado bem rapidão Massa é, Então agora eu vou para o Supra Sumo que é o de conexão reversa, que é o tópico da palestra. Deixa eu fechar esse daqui do Cali. Deixa, deixa isso daqui. Só finalizar os processos do Keylogger aqui, só um minuto. Finalizado. Meu Debianzinho. Aí pessoal, esse aqui é o que eu acho mais legal mesmo. <risos> então aqui eu vou startar o meu servidor. Geralmente numa conexão reversa, ela é composta de dois pontos. Né, Gol da imagem lá, você tem o um usuário e tem um servidor. Aí eu tenho que estar um servidor para poder ficar ouvindo uma porta específica, para o momento que o usuário bater lá na porta e falar assim, oh, tô vivo! Aí ele vai me passar a conexão e eu retorno um ok para ele e já é estabelecida a conexão. Então o primeiro passo aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Está dando para ver legal? Vou startar aqui meu serviço. Ele está escutando na porta 4444. E aqui que está parada legal. Eu tenho um aplicativo <risos> é, dentro aqui do, do minha máquina Windows que é o Plantas versus Zombie. Eu baixei apenas para esse fim educacional aqui para poder apresentar para vocês, né? O que, como é que funciona no, no dia a dia hoje? Quem aqui usa ou já usou algum jogo ou alguma aplicação craqueada? <risos> Essa palestra aqui é pra vocês, gente Olha só o perigo Tem um joguinho aqui, Planta versus Zombie Que o cara baixou, beleza Na internet, suave Vou executar o jogo Executei o jogo Vai abrir aqui na máquina o jogo Só que vocês podem ver que aqui mudou um pouco Apareceu tipo Nova vítima, Reverse Shell Connect Back Então beleza O cara tem o jogo e eu tenho acesso à máquina dele É uma troca justa, não é? Então, tipo assim, se eu oferecer o um jogo gratuito para ele poder jogar, nada mais justo que ele me oferecer os dados e a navegação do computador dele. Tipo, é bem, bem justo. <risos> então, aqui, eu tenho literalmente um shell da máquina do cara. Então, se eu vim aqui digitar um DIR, ah, eu tenho lá no jogo, né? O foco aqui não é jogar, mas vamos lá. Vou digitar um DIR. E ele teria que me listar o diretório. Ah, listou o diretório do cara. <risos> Então, eu tenho toda a listagem do diretório da onde que ele está. Ah, o diretório que ele vai conectar, que ele vai me trazer inicialmente, é o mesmo diretório da onde ele executa aquela aplicação, né, que está lá dentro do diretório... Deixa eu passar um... Ah, peraí... Ah... Só um minuto... Então, aqui ele me mostra o diretório, C, User, User, Desktop, Planta versão, e tudo mais. Pô, mas eu consigo mudar de diretório? Sim. Comando executado remotamente. Agora ele me fala que eu estou dentro do diretório C2 pontos. Pô, se eu der um dir aqui, o que, que tem lá? Ó lá eu estou dentro do perf, program log files. Pô, mas vocês devem estar pensando, será que isso é real? Eu vou mostrar para vocês. ter aqui um ipconfig para poder ver qual que é o ip desse cara, aí ele vai executar lá do lado do cliente e vai me retornar essa informação, o ip 192.168.1.2 outra informação para poder ter mais certeza ainda que esse cara então quero pegar qual que é o hostname dele, ele vai processar lá e vai me retornar, é o desktop vou fechar o jogo aqui Provavelmente eu acho que não vai dar para vocês lerem, mas pode acreditar em mim, é verdade. É o mesmo hostname que aparece ali, é o hostname da máquina que foi infectada. Né? Então, é, agora o céu é o limite né, do que, que você pode fazer estando conectado na máquina do cara. Ah, como aqui eu só queria mostrar o, os malefícios disso, é, e antes de mostrar o gigantesco código, eu apliquei uma função dentro desse script malicioso que chama Wallpaper. Então quando eu digitar essa função... Olha só o que vai acontecer lá na máquina do cara. Ele baixou um arquivo. E alterou o papel de parede da área de trabalho do cara. Tudo remotamente. Né? Então, olha vocês verem a, a que ponto, a que nível de controle que eu chego na máquina. Num né? cenário prático, vamos dizer assim, de pessoas maliciosas que têm uma mal intenção, eles nunca vão fazer isso porque senão o cara vai saber na hora que tipo, deu ruim. Tipo, aquele jogo que eu baixei deu ruim, vou ter que procurar outro jogo. Geralmente, quando você conecta ali, o cara vai usar a sua máquina para um monte de outras coisas, como pivot, para tipo, poder acessar algum outro lugar, ou instalar algum minerador de Bitcoin, o que o cara quiser. Tipo, capturar, ou por exemplo, ah, vocês lembram do Keylogger? Né? Você pode fazer baixar o Keylogger na máquina do cara e executar pela máquina do cliente e ficar analisando aquele arquivo de log file que ele executou. Olha só que legal, o tanto de coisa que você consegue linkar utilizando Python. Mas espere aí que agora vem a parte mais legal do Python que vocês vão entender por quê. É a complexidade do código. Olha só o tamanho do código da área do servidor. <risos> e agora o mesmo código na área do cliente. Aqui tem muito comentário e tal. Tem a função de... De wallpaper que eu coloquei na zoeira, mas do lado do cliente tem 51 linhas, com comentário, com espaço e com indentação, porque o Python exige. E tipo, eu tenho certeza que agora vocês entendem porque eu, como profissional da área de segurança, decidi e escolhi o Python como a linguagem para eu poder focar os meus estudos. Né? Então, justamente por essa agilidade, praticidade e sei lá, dá para usar para um monte de coisa. Né? Igual eu falei, eu gosto de brincar com IoT. Também uso o Python para poder brincar com a IoT trabalhar com automatização de algumas coisas e tal. Então, pessoal, o que eu queria estar mostrando para vocês é isso na parte prática. A parte dos códigos de aplicação, como é que funciona. Vamos voltar aqui agora para a apresentação. E como se proteger? É... Espero que vocês tenham gostado dessa parte prática. Tipo, realmente, eu me amarro muito fazendo isso espero que vocês tenham gostado também de ter assistido tipo, como é que funciona. Mas tem as partes de como se proteger. Ah, muitas vezes a gente ouve isso e lê isso em um monte de lugar e parece até mentira. Por exemplo, quando o professor fala: ah, é, segurança, você não pode ficar de, é, acertando contas públicas, é, usando suas contas privadas em computadores públicos. Né? Aqui vocês já, já sabem por que, que não. Você não sabe o que está que rodando naquela máquina. E até uma pessoa que é um profissional, vamos dizer, da área de TI, mesmo se ela olhar dentro daqueles processos lá do gerenciador de tarefas do Windows, o, o processo pode estar mascarado. Porque vocês viram que ficou o processo Keylogger executando? Porque o nome do meu aplicativo era Keylogger. Se eu colocasse SVC Host rodando lá dentro, você ia achar que era alguma aplicação de sistema. Né? Então, tomar cuidado aonde que vocês acessam e o que vocês acessam né? já é um grande, é um grande passo podem tomar para poder ter uma segurança maior. E um outro ponto muito importante é não use crack. Ah, eu coloquei imagem errado mas não use chip tipo de crack também, tá, gente? <risos> ah, mas dá para vocês entenderem o porquê do malefício. É, eu tenho certeza que vocês já ouviram um ditado muito bacana que fala, não existe almoço grátis. né Então, se alguém, tipo assim, não nem sempre, talvez existem pessoas boas nesse mundo, mas é, você pode ter o azar de aquela aplicação que você baixou pensando pô, estou né, evitando de pagar essa licença de Windows ou de sei lá, do Adobe tal tipo, alguém está ganhando alguma coisa em cima de você provavelmente, né? e agora eu quero abrir o um espaço para dúvidas né, da apresentação, antes que história o meu tempo, obrigado gente dúvidas? aqui na frente tem uma Você algum repositório público para a gente acessar? Ou... Eu tenho uma conta no Git, mas esses códigos eu ainda não submeti. Para uh, quem quiser, tem aqui meus contatos. Uh, me cobra a questão do Git, que aí eu já tenho lá. Eu vou submeter meus códigos todos lá e passo para vocês depois. Tem os códigos que esse QR Code aponta para o meu link do Telegram, que é a rede, a rede social, assim, o... o... O aplicativo de mensageria que eu mais utilizo, que eu curto pra caramba, pela questão de integração, tá? o Telegram, quem quiser me chamar lá, sou super acessível, eu aguardo. É, mais dúvidas? Outra coisa, ah. é, outra coisa. Ah, por exemplo, nesse caso ali o jogo ele estava executando e de fato ele é um jogo que está executando bonitinho, mas você injetou esse código lá dentro, então, podemos dizer assim. É, como que é possível injetar e se é possível é, observar por, algum, por alguma função de decompilação, descobrir se, é, se, se tem alguma alteração no ponte, por Então, a pergunta dela foi o seguinte. Ela falou que eu injetei o código lá dentro. Não, eu não injetei. Né? O que, que eu fiz? Um pouco de engenharia social. Deixa eu mostrar aqui para vocês, uh, novamente, o código lá dentro do Windows. Uh, cadê? Cadê? O que, que eu faço? <risos> Na verdade, eu estou usando uma função chamada subprocess dentro do Python para poder chamar o aplicativo real. Só que aqui, por exemplo, eu poderia mudar esse aplicativo quando eu for disponibilizar para algum outro nome, setup e alguma coisa assim, para você não executar, executar sempre aquele que, que eu informo para você executar. Né? Tem muito aplicativo que fala, esses aplicativos craqueados, não que eu use, eu baixei para poder fazer alguns testes, que ainda fala, gente, antes de executar, tipo, desativa seu antivírus. É, Reze um Pai Nosso, três ave Marias e depois clique no, no crack para poder gerar. Né? Então aqui eu não fiz, mas teria como, daria um pouco de trabalho, você teria que fazer o desassemble do jogo, injetar o código lá dentro, depois codar tipo, o código de novo, e dá muito trabalho. Né? E como aqui o meu, meu, meu aula de Shell Reverse, ainda mais com engenharia social, é, eu prefiro criar algo mais simples, que eu tenho certeza que a, que a pessoa que eu decidi, é, eu não, sabe, tipo, cenário hipotético, Fazer alguma coisa, ela pode sofrer. Sofrer não, ela provavelmente vai fazer aquilo que eu quero que ela faça, né? Então, é isso. Mais dúvidas? No caso, se o usuário que estava tá a máquina infectada mudar o IP da própria máquina, ele está cortando o acesso do, da máquina infectada? O acesso remoto, no caso. Espera se o. Se o usuário que está com a máquina infectada, trocar o IP da máquina, a pessoa que está com acesso remoto, depois de ter infectado ela, está com acesso cortado? É, provavelmente sim, o acesso vai cair, só que na próxima vez que ela executar o jogo, ela fecha a conexão de novo, então é. <risos> é só você fazer isso com um jogo bacana que o cara vai usar sempre. Mas sim, a conexão cai, se o cliente mudar o IP, é, realmente ele quebra essa comunicação até a próxima vez que o cara executar o jogo novamente. Mais dúvidas? Dúvidas? Não? Dúvidas? Não? Ah, rapaz ali. É, eu gostaria de saber como anda o mercado de segurança da informação aqui no Goiás, Goiânia. Você tem alguma informação a respeito? Como está o mercado de segurança aqui em Goiânia? Cara, mercado tem para quem é bom. Né? Assim... Uh, eu vou dizer que Realmente a gente está numa ascensão muito bacana Principalmente o estado de Goiás né? Outras uh, localidades como São Paulo Lá no sul e tal Já é o que está mais pulsante assim, esse mercado de segurança Mas Goiás está numa ascensão bacana Nessa área de segurança Se vocês me permitem até fazer um jabá aqui Tem um grupo de Goiânia chamado GINSEC Que é um grupo focado para profissionais Da área de segurança ah, Profissionais, vírgula, estudantes Da área de segurança, entusiastas é, GINSEC, G-I-N, de Goiânia, SEC de Segurança. Então, lá, quem está com alguma dúvida, quer iniciar com alguma coisa, né, entra nesse grupo lá, a galera é muito bacana. E, sim, a, o mercado está muito atrativo. Mas, para quem é bom e para quem gosta de estudar segurança. Mais perguntas? Não, não, não. Então, pessoal, novamente... Muito obrigado pela atenção de vocês, o pessoal da organização aqui por permitir me estar aqui hoje compartilhando esse conteúdo. Quem não tenha dúvidas agora, quiser perguntar para mim depois, me cobrar o um repositório no Git, tá aqui meus contatos e obrigado e boa Campos aí pra gente.